Quem está nos acompanhando no Rio Mafra Mix, chegou a hora de nós sabermos um pouco mais do esporte aqui do município de Rio Negrense. Claro que se nós estamos no esporte do município de Rio Negrense, muitas vezes esse bate-papo nosso vai trazer informações do esporte Mafrense, portanto do esporte do Rio Mafrense, mas com foco no esporte Rio Negrense. Conosco o Sr. Paulo Geiser, diretor da ISMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Rio Negrense. Professor Eduardo Pedro, professor também da Secretaria, e o Bruno Moro, outro professor da Secretaria. E a gente vai conversar e falar sobre o esporte, se ele vai bem, se ele vai mal. Claro que ele vai bem, né? Com certeza. Então, pela titularidade, vamos passar a palavra ao professor Paulo, que já traz aí os seus cumprimentos. E vamos que vamos saber como é que é esse esporte, que altura ele está e para onde ele vai, professor. Aproveitar num, através de um bate-papo aí bem, bem informal, falar um pouquinho para vocês aí do que está acontecendo, do que está para acontecer, dos investimentos que estão sendo feitos, de algumas histórias interessantes aí do nosso esporte. Com certeza bastante coisa boa aí para estar tá tratando nessa oportunidade. Do outro lado da bancada, hoje ela bom que tivesse uma divisória aqui, um vidro para a gente poder... Elegantemente falar do outro lado do aquário Não tem, só do outro lado da bancada Conosco o professor Bruno Moro Sobrenome o cara tem Vamos ver se ele tem também essa, Esse pedigree para falar com o esporte Fala aí Bruno Então eu sou o professor Bruno Moro é, Como todos conhecem E vamos ter bastante papo aí para falar de esporte conosco mesmo Esse sobrenome no momento atrapalha, ajuda? Como é que tá? Ajuda Ajuda? Nós foi uma ajuda simples ajuda, né? Sim. Para responder eu ajuda. Tá legal, porque pouco nós vamos conversar mais. Professor Eduardo Pedro Corintiano, quero registrar também que nós temos dois corintianos aqui. O Bruno que acabou de conversar conosco, o professor Eduardo que vai falar. E o professor Paulo, que é flamenguista. E eu não vou contar que tive meu torço, Tá certo? Mas o Brasil jogou hoje ou joga amanhã, nem sei, não vamos saber. Fala pro Sr. Eduardo, o Dudu. Vocês falaram, né? Vamos estar nesse bate-papo legal aqui, descontraído, pra gente falar sobre a nossa Secretaria de Esportes e também pelo, por esse esporte em geral. Eu dou uma nota 8 pro esporte Rio-Negrense. Então é bom, a média 7, né? Que média você 7, passou é? da média 7, tá bom, né? 8 ali. Tá. Será que faz parte do IDEB também? Pois, olha, o IDEB ali, a gente sempre prega né, que educação e esporte tem que estar lado a lado, né, que a gente funciona bem ali o esporte auxiliando a educação, e a educação com certeza sempre estará à frente do esporte também. Falando no IDEB, claro que a Secretaria Municipal de Esportes <risos> e Lazer é voltada muito para a educação. Exatamente, Márcio, é caminham juntos e principalmente o poder, um dos objetivos do esporte, um dos objetivos do nosso trabalho é sempre através aí de, de valores que são trabalhados nos treinamentos, nas atividades, nos eventos, é sempre pensando um, um cidadão melhor, um cidadão de bem, um cidadão educado, que faz com que a nossa sociedade ela seja sempre melhor, Márcio, então é sempre um, um dos nossos pilares nas nossas conversas é justamente trabalhar é, essa questão aí para que a gente possa estar tá entregando para a sociedade é, Crianças e jovens melhores ao final do processo De quando elas iniciaram com a gente Essa nota aí, Eduardo, você falou que uma nota 7 é excelente Eu dei 8, depois o Bruno também vai dar o próprio Sr. Paulo é, Uma nota 8, essa nota, ela passa pelos os pais também, os pais estão contentes, gostam que ele dá na base, também eu imagino que é fácil, é fácil nada. Ah, complicado ali os pequenininhos ali como a gente faz né, os nossos projetos divididos né, tem as turmas de rendimento e tem aquelas turmas também né de participação, de inclusão ali e esses projetos ele falou é mais trabalhoso, mas é muito gostoso fazer o projeto Kids a gente começou o ano, o ano passado né, como um projeto piloto para durar nos últimos 3, 4 meses do ano. Um projeto que validou, que funcionou bem. A gente já colocou na nossa programação geral desse ano. E é voltado para crianças de 4, 5 anos a 10 anos de idade. Começou com o mini basquetebol, o mini atletismo e o mini futsal. Vem evoluindo, vem crescendo bastante. Como eu falei, é trabalhoso com essa idade. A gente não tem na mínima a gente não tem intenção de formar atletas, mas sim como o professor Paulo falou, formar cidadãos. E nessa idade, quanto menor, melhor, a gente vai ensinando valores com a nossa você tem que chutar, tem que 10 chutes, tem que fazer os 10 gol. São esses valores principalmente que a gente que a gente passa. E além desses projetos, projetos fora Fora, como tem noção na, na vila São Judas Tadeu, na Roseira e no bairro Alto também, que são uma clientela que nós não, não consegue se deslocar até o ginásio de esportes. E a gente consegue levar o esporte para essa para essas comunidades. O Bruno é um desses professores que está responsável, está à frente do bairro São Judas Tadeu e vem fazendo um projeto bem legal todas as quartas-feiras com aquela, com aquela criançada. Fazer uma provocação pro Bruno. Já provocamos no sobrenome, é, né? E essa correu aqui do bastidor Enquanto nós estávamos em off aí, é Bruno, o rei da Vila São Judas Verdade, processo, é? Então, Marcio é, Eu acredito muito no trabalho social E que o esporte é, Pode mudar a vida das pessoas como exemplo eu, não, eu nasci né, e me criei na, na Vila, na Volta Grande, né, próximo a São Judas. E o esporte, né, fui aluno do, do Eduardo, né, na minha adolescência, e o esporte mudou minha vida. Então, vou contar um pouco assim, porque sempre fui fã de jogar bola, aí entrei no exército e descobri várias realidades que o esporte me proporcionou. Né? É, viajando em outros lugares, né, conhecendo as pessoas bem formadas e me incentivando a buscar uma formação, né, uma capacitação boa, e isso é, me auxilia para mim transmitir o meu conhecimento para esses, esses meus alunos hoje, que eu tenho no São Judas, que é um projeto bem, bem assim que eu posso dizer, bem bodoso, tem bastante alunos. E bem bodoso? Bodoso. O que, que é bodoso? É recheioso, grande, tem bastante. Ah, é, é, um cara é, é cara da torcida, ajuda, né? É uma gíria Deus que Deus a gente Deus fala dentro do exército. Vou marcar aqui, para tudo eu vou marcar aqui. Pô. Faz um letrando para mim, B. B-O-D-O. É sim, Acho que é conhece. Não lembro se conhece. É ah, vou colocar aqui, moça, embaixo é assim, <risos> observação. Bodozô, legal. É isso aí. O, o professor Paulo, o senhor como mais antigo deles de carteira de trabalho, é né, claro, né? O que, que o senhor pode escrever de bodoso na, no seu tempo de aí, de, de, de esportes Rio-linguiça? O senhor tem várias passagens, várias histórias do lado de lá da, da fronteira, também O que que o senhor pode encaixar como bodozô? Vou fazer o meu, dá licença. Eu acho uma discussão bem interessante essa questão do, do bodoso que o Bruno se refere Porque isso tem uma, é uma questão de filosofia de trabalho Então desde que nós estamos, o Eduardo é, entrou mais ou menos junto na, na Secretaria de Esportes Lá nos anos de 2005, 2006 E nós fizemos uma opção desde então Que o nosso objetivo seria trabalhar atendendo o máximo de rio, rio uma Francis, Porque nós temos muitos alunos Não também de má como, né? E não, não, nós não temos essa fronteira, a gente atende de igual para igual, nem perguntamos, eles vêm, eles participam. Mas sobretudo a ideia sempre foi de eu levar essa possibilidade para o maior número de pessoas. Sabemos que o orçamento às vezes é um orçamento escasso e isso faz com que a gente tenha que tomar algumas decisões importantes. O orçamento geralmente não é bodoso. Não, é <risos> gostaríamos e que que se torne um dia mas a gente tem que trabalhar com aquilo que tem. Eu acho que isso é uma realidade, não de Rio Negro, mas é uma realidade do país. A gente sabe daí de outras áreas que precisam também de um orçamento maior. Mas é, o mais importante do que isso é saber trabalhar com aquilo que se tem. E é isso que a gente tem feito, é isso que os meninos ajudam muito junto com os nossos estagiários, os nossos demais funcionários, apoiadores, toda a equipe, que é trabalhar dessa forma. Aí vem sempre aqueles questionamentos, mas mas e por que que vocês não participam num campeonato estadual de tal modalidade, do brasileiro de tal modalidade? Justamente porque hoje o custo de eventos de alto rendimento ele é muito alto. E nós teríamos que tirar desse tipo de trabalho, é tirar da criança do São Judas, do Bairro Alto, da Roseira, dos treinamentos que nós oferecemos, da nossa professora que vai até a Academia da Saúde. Então, é uma questão de... Opção, realmente, e logicamente que isso rende frutos. Nós temos hoje vários atletas aí que nos representam. Nós temos aí o Teixeira, né, Eduardo, com sucesso no futsal. Aí outros que também passaram uh, aí pela secretaria e foram nossos atletas. Nós temos hoje nas lutas aí grandes valores, inclusive professor Arlei, o professor Arleio, o professor Drogildo aí que trabalham em parceria com a gente mas esse não é o nosso foco nosso foco realmente é aquilo que o Bruno falou é estar lá na comunidade é dar uma oportunidade porque o que às vezes falta para a criança para ela poder escolher entre o caminho de uma vida melhor ou então para o mundo aí obscuro das drogas, do crime que a gente vê tanto pela televisão e que não está tão longe, está aqui do nosso lado é justamente uma questão de oportunidade e isso é que nós temos feito que os meninos têm feito todo dia aí a gente vê cada vez mais os pais é, acreditando no nosso trabalho levando seus filhos, os no, não deixando de lado os eventos que são vários que a gente vai estar tá falando sobre eles, mas principalmente essa questão de dar a oportunidade do pai, por só ah, é difícil o dia que não toca o telefone a ah, meu filho tem tal idade gosta de tal modalidade tem tem se não tem a gente encaminha para um outro local que tenha mas normalmente nós temos conseguido atender todas as demandas então esse bodoso no qual o Bruno se refere, na nossa visão, na nossa filosofia, é isso. É usar de uma forma, uma forma bem coerente o recurso que, às vezes, é escasso, mas que pode atender, pode ser, ser dividido um pouquinho para cada um, para que todos possam é, ser lembrados e que a gente possa transformar cada vez a nossa Rio Negro em uma cidade melhor. Bruno, conhece e tem a satisfação de conhecer o né, bairro Volta Grande, conhecer a própria Vila Ema, São Judas e você nasceu ali do lado criou-se, é uma vantagem hoje de estar tá trabalhando lá? Né? Você tem um domínio maior, tem um amor melhor, como é que é essa coisa? É Marcelo. eu acredito que sim, é, porque eu sempre, é, quando eu olho os meus alunos, eu lembro de mim, que quando na época, a antiga quadra Facval, o Laércio, né, nosso ex-professor da Secretaria dava as aulas para nós lá, o Laércio o antigo Leandro e, e nós tínhamos que atravessar BR, era perigoso mas é, nós esperávamos sempre para aquele treino e hoje, como a gente sempre comenta na Secretaria o aluno espera a quarta-feira né? nós temos o nosso grupo WhatsApp ah, o professor vai ter treino, um exemplo de, de, de essa semana chovendo nossa, muito ontem os alunos mandou o professor, mas nós levamos o rodo é, mas ele tem a segurança dos alunos, Passa o gol. então, isso. E eles, então, eles aguardam, né, a chegar a quarta-feira estão esperada para ir lá, né, participar do treino. A gente também, é, junto com o Paulo, ele faz bastante é, parcerias para levar eles a fazer jogos amistosos, participamos de alguns campeonatos do SESC, mas nunca vis lógico, ganhar é sempre bom, mas é. o projeto é social. E eu sempre falei para meus alunos que assim, é, nós temos que ser exemplo na educação e no respeito com o nosso atleta. Ah, deu uma uma jogada ali, mais firme no outro atleta, vai lá pé pede desculpa. Então, nós temos que ser exemplo como respeito e educação, porque é, dificilmente vai ser um atleta profissional daqui, mas vai ser um atleta é, com uma educação, respeito, vai ser um profissional bom, respeito em família, na escola, e o maior né, objetivo é tornar um ser humano é, capaz né, de se desenvolver dentro da sociedade. Ajudando a formar um Isso. cidadão. Professor Eduardo, é, eu estou lembrando aqui, nós conversando, eu estou lembrando lá do tempo do professor Jerci, onde sua senhoria era quarto zagueiro ou zagueiro central. Gustavo Lenzi, hoje nosso fisioterapeuta de qualidade, com referência, era seu companheiro de Que idade que era? que era e Que tempo era aquele? Cara, ali do, no Jerci, do próprio Leocádio, né? começou com o Jerci o camiseta. Daí, quando a, a escolinha do, do Leocádio abriu, ali a gente. Praticamente todos migraram para aquela escolinha, que era uma novidade, ali um pouco diferente da realidade de hoje. Treinava três, quatro vezes por semana no campo da Atlética Souza Cruz, depois foi para Madem, aí voltou para a Atlética de novo lá, e a gente participava, né tinha os 17, que ele devia ser 2000, 2001 ali, era nessa idade ali, tipo era do Gustavo, tá falando, era jogava junto, tudo ali era dois anos mais novo, que eles ali, né, eles já estavam na equipe, conseguia jogar sempre, eu vou fazer a dupla com o Gustavo nas armas, às vezes precisava jogar de volante, como tinha tudo ali, improvisava bastante, tempo bom, tempo bom de ter se esforçava bastante, se dedicava bastante ali, e com o Bruno foi voltando aquele assunto, né, ali, não teve, tipo, alguns jogaram ainda, né, alguma coisa jogam até hoje, tudo ali não tiveram, não digo a sorte né, de virar um jogador profissional, mas falou, né, o Gustavo, o Gustavo, fisioterapeuta, eu sou professor hoje, outros vários colegas nossos também, né? Todos encaminhados, e a gente sabe que foi o esporte que proporcionou também, que podia, aquele tempo que a gente guardava, né? Aquela, aquela terça, aquela quinta, aquele sábado, ali podia estar ociosa, né, podia ter ido para outro, para outro caminho, mas não, não estava concentrado ali tudo para. Praticar o esporte, os jogos, final de semana muito, Muitas vezes, né, jogo domingo Ali já tinha viagem, pô, não dá para sair sábado Tem que se concentrar ali Tem que ficar esperando né, Para poder fazer um bom jogo domingo O esporte com certeza contribuiu bastante A gente até agora Está descrevendo praticamente tudo que é de bom E a gente sabe que tem muita coisa boa Até através da narrativa de vocês aí Mas eu pergunto, Sr. Paulo pergunto, Não, o uma ideia O que, que tem dificuldade aqui No, no nosso esporte? Que deve ter é, a gente tem algumas dificuldades que é às vezes na organização dos eventos é uma dificuldade que a gente às vezes enfrenta é, com relação a fazer com que os atletas os participantes eles compreendam que a gente sempre preza é, por aquilo que é o mais correto possível então existe um regulamento existem normas existe uma questão ética por trás de tudo isso Principalmente porque nós estamos falando de investimento e dinheiro público. Então, a gente às vezes sofre algumas críticas, é porque vocês colocam muito problema, muita regra, porque lá não Dão de essas críticas? Às vezes alguns dirigentes, alguns atletas, isso é muito pontual. É bom frisar isso, não é algo assim que chegue muito forte. Mas quando a gente fala em dificuldade... Muitas vezes a gente sempre se pergunta, mas será que a gente está certo? Será que o caminho é esse mesmo? Será que essa crítica não, não tem... Mas a gente sempre preza, não só pelo atleta, mas pela família que está lá, pelas crianças que estão lá, pelo recurso que muitas vezes poderia estar tá em outro lugar, mas é canalizado para o esporte. Então é pensando nisso. E o porquê das regras? Porque a gente sempre imagina e no nosso a gente sempre idealiza... Que esse nosso atleta Rio Negrense, Rio Mafrense, ele possa vir a participar de eventos grandes em centros maiores e que ele não chegue lá e diga um dia, puxa, aqui é tão diferente, lá em Rio Negro se fazia de qualquer jeito. Então não tem sentido termos uma equipe com tantos profissionais com formação e fazermos algo assim, nem sempre a contento. A gente sabe que a grande maioria nos entende, mas às vezes é uma coisa que nos chateia um pouco. Aí vem a questão também que o Brasil passa por um problema sério de identidade com relação à arbitragem, principalmente no futebol. A gente vê essa dificuldade, a gente vê as críticas, mas é uma coisa que eu, eu sou sincero em dizer, Márcio, eu acho assim que nós temos bons árbitros aqui na região, assim como nós temos excelentes atletas, excelentes dirigentes, mas nem sempre a gente está num bom dia. A gente está falando de pessoas normais a gente não tem var, a gente não tem uma pessoa numa cabine dentro do ar-condicionado lá para dizer se foi ou não foi e a graça do esporte sempre foi isso é você se encontrar na segunda e eu tirar sarro do time que eu ganhei e tal. porque a partir do momento que isso acabar, a gente começa a questionar o porquê né? então é, é entender que para tudo aquilo que é feito existe sempre é, um objetivo e entender que assim como o árbitro pode errar um impedimento o atacante pode errar um gol o goleiro pode dar um frango o, o, o técnico pode fazer uma substituição não tão boa e a gente está falando de pessoas então talvez essa no meu entender seja a principal dificuldade quando a gente recebe assim, esse tipo de crítica, mas como eu falei é bem pontual, muito pontual mas ela existe e lógico normalmente o esporte ele tem um lado muito passional eu diria então aquele que ganha vê coisas positivas, aquele que perde nem tanto. E às vezes você quer transferir essa tua derrota para que ela seja culpa de alguém. Então é uma coisa para a gente pensar, e eu falo, porque eu também em alguns momentos fui e sou assim quando estou tô, tô com alguma equipe, mas é, é entender que faz parte do processo. A gente nunca, Márcio, vai fazer algo pensando em prejudicar ou pensando em favorecer. A gente sempre, quando conversa, nós temos essas conversas sempre, vamos montar um regulamento, vamos colocar um artigo novo, tirar um artigo, é sempre pensando em garantir, como se diz, o espetáculo do evento, a segurança e a viabilidade dele. Deixa eu queria um achar justo para os quatro aqui, com duas perguntas. A, a primeira é o seguinte, eu também vou dar um palpite furado, mas vou... A imprensa nossa, a imprensa pode ser agora nesse momento, Rio Mafrense esportivo, gostaria que se desse uma ideia, o né, um raciocínio de vocês. E a segunda pergunta, eu me criei escutando isso. E eu gostaria de saber de você, eu também, claro, vou ter que emitir, final de contas, só que eu é um bate-papo. Político, vamos, vamos para a área política. Sempre ouvi falar em que esporte não dá voto. Esporte não dá voto. Sabe? E já vi gente se elegendo, não totalmente no esporte, mas agregando os votos do esporte para conseguir né, a sua eleição. Então, como aqui é tudo democrático, e né, é como a escola, estou no meio de professores, se quer levantar o dedo, responde Eu não vou levantar. Bruno levantou? Bruno levantou, Zé ah, é, Então, Márcio, hoje, como eu falei, né, a minha trajetória foi dentro sendo atleta, né, conhecendo. É, algumas coisas eu vejo que muitas vezes é o pessoal eu é vou falar uma pergunta individual perguntaram para mim uma vez por que, que eu treinava no Natal né eu disse bem sim por que, que você toma teu remédio no Natal sabe por que Natal você deixa de tomar teu remédio então se eu for bobosa na resposta hein é... então as autoridades públicas talvez deixam de investir no esporte é, porque, como você falou, talvez por não dar votos, mas eu vejo que investir no esporte é investir em saúde. Né? Quanto mais você incentivar, né mais incentivar né, a Secretaria de Esportes, e lazer, principalmente o lazer, porque você gosta de fazer esporte sendo lazer. Se for difícil, dolorida, eu, né, a população em geral não gosta de, de fazer. Eu vou ter menos pessoas, talvez, procurando uma unidade básica, procurando um hospital. Né? Então, eu acho que investir em esporte é investir em saúde. né E diminuindo né, o número de pessoas dentro de uma... De um hospital, como eu falei, de uma unidade básica de saúde. É, então, agora eu passo a palavra para o Não, professor. você está falando, está tá imprensa, que Não, que pode esperar. Quer depois? <risos> quer depois? O senhor <risos> Eduardo levantou o dedo. Responde Isso. agora e daí voltamos, depois da resposta do Professor Paulo e a linha a gente volta então para falarmos da imprensa, essa Tranquilo, famosa tá. imprensa esportiva numa frente Tá falando, ó, voltando aí, que o Bruno comentou, né? Que tentei, a, falava ali na minha cabeça vem do esporte ter um rendimento nós estamos é outro patamar vamos, vamos dizer assim é muito diferente mesmo né mas a nossa realidade o esporte tem que ser trabalhado como a prevenção como foi da saúde muito bem você já colocou do lazer tanto o lado da educação também a gente com o esporte a gente alavanca muito mais coisa ali entenda sempre tá a saúde a educação é obras o esporte tem que investir tem tudo ali mas o esporte Propicia muitas coisas e às vezes a gente vê ali uma matéria tão feliz conseguiu um, um recurso tal para investir. Vai ser comprado tantos mil ali em bola. Aí tem o um comentário: tá, mas esse dinheiro podiam ter investido, comprado não sei o que, mas isso também faz parte, né? A gente sempre fica pô, na hora ali se dá aquele baque ali, tá, mas não vamos lá fazer que a gente acredita que tá fazendo certo, tá no caminho certo. A gente conversa muito ali dentro, dizer, pô, será que? O Paulo comentou antes: vale a pena continuar assim? O que será que está acontecendo? Eu falo, mas a gente tem os norteadores nossos ali. livre, você tem que seguir pelo correto. E o correto muitas vezes não agrada, né? Você sendo, às vezes, a gente brincava até tá esse dia que hoje, até quiser anotar também uma frase boa ali: hoje o certo é, é, é você ser errado. Sou e quem é que eu fazer mas, fazer não, toma, toma, toma. <risos> E a gente, aquele que faz errado, normalmente é certo. O cara engana, o cara faz alguma coisa, não, mas ele pô, mas ele fez errado e está sendo elogiado. E você procura fazer o certo, o certo muitas vezes não vai agradar você, não vai agradar o professor Paulo, mas é o, mas é o, mas é o correto. E você fica nessas essas conversas, interação ali e chateia um pouco mais. Eu falou, a gente, eu posso falar por mim ali, eu amo esporte, adoro. Eu falei, não me considero um treinador, eu sou um professor. Eu estou ali para ensinar para as crianças, falando valores, tudo ali, treinador, tive aquela experiência há dois anos atrás no Mafra, a gente participou no estadual ali, sim, era treinador, era com as crianças, você escolheu a dedo, no nosso projeto não, a criança, se o cara quiser vir hoje treinar, ele vem quinta-feira, faltou, beleza, no outro dia ele vem de novo, treina, vai vir o magrinho, o gordinho, o alto, o baixinho, aquele que não conhece a bola, aquele que conhece a bola, a gente está abrindo as portas para todos. Professor... Sim. Mas a pergunta, esporte, urna, urna esporte? E eu acredito então, que dá voto. Pink, eu né? acredito sim, com certeza. ali Porque os pais votam aquela pergunta hum. que você comentou ali. Se o seu pai não, não gostar do serviço que você estava fazendo, ele vai juntar alguma coisa? Não, não vale a pena, não vou lá investir. Vou lá na secretaria, eles fazem um trabalho legal, atende meu, meu filho, não é atender, o filho, ah, eu tenho 12 alunos. 12 alunos, calculando certinho, cada um tem um pai e uma mãe tem uma tia, tem uma avó, tem um irmão em volta ali, então de cada um sai, sai cinco, seis. Então, às vezes atende muito, muito bem meu filho lá. O meu filho vai viajar para a competição, eles dão o transporte, eles pagam o um lanche para o meu filho, eles entregam ele sempre tranquilo, aqui num, nunca aconteceu nada. Como tem para o bem, tem para o mal também. Pode ganhar voto, como pode tem tirar a voto. Tem que O senhor já volta para a nossa então, uma sobre imprensa essa famigerada imprensa esportiva ali uma vez... Paulo, o já debate pronto, né, a ah, Sobre a imprensa e também se o esporte uhum. pinga voto na ordem. Ah, a minha avó dizia que não confia em uma pessoa que não gosta de cachorro. E eu tra iria transpor isso para o seguinte. Não votem em um candidato que não acredita no esporte. Por vários motivos. Pelo fenômeno social, é, talvez tenha, tenha, seja uma das ferramentas capazes, como já foi, de parar a guerra coisa que diplomatas não conseguiram o esporte fez é, e a gente entra numa outra questão bem bem menor vamos trazer bem para dentro da nossa casa qual é o maior patrimônio de um pai seu filho sua filha o bem-estar da sua família nos nossos trabalhos a gente tenta trabalhar todos esses vieses então quando a gente vai pedir voto para os nossos candidatos ou quando vem um candidato, como inclusive nós tivemos alguns, é, alguns deputados que vêm apoiando o Rio Negro e trazem recursos, como é o caso agora da construção da nossa academia, como vai ser a troca do, do telhado do ginásio, como foi a reforma do ginásio, como já fizemos a cobertura da, da arquibancada e tantas outras coisas. Se a gente não entender que o esporte ele deveria fazer ele está diretamente ligado à saúde e, e ele é bem mais barato porque hoje é, investir em um profissional que atende 200, 300 pessoas em um mês é muito mais barato do que você investir em consultas médicas e se perguntar para uma criança o que, que você prefere, ir para o treino de futebol, de vôlei, de basquete, de atletismo ou ir ao médico? Então uma questão é muito clara. Eu acho que, às vezes, existe uma, uma, uma situação, assim, cultural por trás disso, mas que a pessoa não entender a importância. Ah, mas ele vai construir mais um hospital, mais dois hospitais, vai contratar mais médicos. Nas entrelinhas, isso é um indicativo de uma população doente. Então, cada vez que você precisa mais disso, talvez, e isso serve aí, até como, não sei se vai vai chegar a muitos, mas os nossos candidatos que entendam que é muito mais barato, muito prazeroso, você une mais as pessoas, você desenvolve muito mais investindo também no esporte. Então tem que dar voto. Eu diria o seguinte, meu filho como atleta, se é, eu souber que, esse, que houve investimento nele, automaticamente eu vou retribuir com o meu voto, lógico. Não só com o esporte, existe uma, uma série de outros fatores. Mas o esporte hoje é algo chave, o esporte e o lazer, como o Bruno já citou também, que é você trocar o teu sofá no domingo por uma opção de assistir a um jogo, de participar de uma caminhada, de fazer uma pedalada, de ter espaços para que você possa ter acesso a isso, um passeio no seminário, um passeio lá é, no parque do Sesc, enfim. Isso, isso dá voto dá cada vez mais o que não dá é muitas vezes você usar se usar do esporte eu vou lá dou um jogo de camisa e peço a vota em mim e que eu vou pagar cervejada isso né? Codura. Isso, Codura. isso denigriu durante muito tempo e talvez Márcio, seja um dos fatores que afetou e afastou a iniciativa privada muitas vezes do subsídio ao esporte, principalmente nas pequenas cidades, como nós falávamos, quem gostaria de associar a sua marca a algo que não possa lhe trazer retorno? Então, coisas para gente pensar, mas para finalizar, dá voto, dá muito voto, só precisa ser bem conduzido. E a nossa imprensa? A nossa imprensa, eu sou é suspeito, né? sou suspeito dizer, né? mas porque vocês sempre estão nos apoiando, então a gente sabe do teu apoio desde quando eu vim para a secretaria, através da Rádio Rio Negro, a gente tem aí outros colegas também na imprensa que, que, que fazem as coberturas, e é muito importante dizer, Márcio para as pessoas saberem, nunca nos foi cobrado um centavo, a gente sabe que às vezes isso tem uma ligação é, com patrocínio, tal vocês sempre foram lá, graciosamente, fizeram coberturas, muitas vezes investindo recursos, para mostrar aí para a comunidade, para falar para a comunidade aquilo que estava sendo feito. Então eu sou muito suspeito em dizer, eu só posso agradecer, aproveitando a oportunidade, a você e os outros veículos que fazem as nossas coberturas. É, lógico, alguns de vocês estão mais presentes, como é o fato de hoje nós temos a oportunidade de estar tá aqui e tudo mais. Essas aberturas para a gente falar, mas, sobretudo, de muitas vezes é colocar lá a criança em evidência que está, o pai de família, o idoso todos eles sentem-se valorizados quando a imprensa está junto. Então, eu acho muito importante, espero que essa parceria sempre continue, mas eu, enquanto gestor da secretaria, eu fico muito satisfeito. Bruno, você como o Romagnon fala por último. Vamos falar <risos> é reto. Não da imprensa, como o Paulo comentou, né? assim embaixo que ele falou ali. Hoje, principalmente essas mídias digitais, né, que tá está fazendo aqui agora, né? O alcance é muito grande a gente sabe que às vezes o meu perfil tem um alcance o perfil da Ismael Rio Negro tem outro o perfil da prefeitura tem tem outro né e o da imprensa também foi o alcance é muito maior ali e é muito legal quando você possa tem as entre aspas a gente faz as nossas matérias né coloca lá no Facebook coloca no Instagram Pô, no Rio Mafra Mix saiu a matéria legal todo mundo a criança mesmo pega às vezes o Bruno comentou dos grupos né do WhatsApp a gente tem o um grupo do futsal, do basquete, do vôlei, vez eles mesmos pega lá, compartilham a matéria. Pô, saiu, na, saiu a matéria no jornal. Saiu a matéria, não sei aonde. Ó, oh, escutei o professor falando no rádio, escutei não sei o quê. E o alcance é muito maior. Foi tanto pro bem ou pro mal. Não é só ficar. Vai lá, só vai falar as coisas. boas tem coisa errada. Pô, conserta, conversa, fala ali, joia também ali. Mas o alcance, ele falou, divide. Chega a muita gente, opa, falando com o uma Mafra Mix aqui hoje, os outros parceiros também sempre colocando alguma coisa, né? Falando das dos nossos jogos, competições, os treinamentos. De a matéria, sendo assim, lá no treinamento, foi para nós isso aí é o normal. Ah, teve o um jogo tal, terminou a competição, faz um release, tá lá. Agora, o treinamento acontecendo ali, tá, tá tendo aula de funcional quarta-feira. Pô, tava lá. Ah, no São Judas Tadeu tem um evento assim, assim, assim funciona. Foram fazer um jogo amistoso na escola Alvino, Alvino Schellbauer. Para essas crianças, muito legal. Mas é uma quinta-feira passada no estádio, os, os dois polos. O polo do bairro alto contra o polo que treina lá no, no ginásio, no, no, no, no, no, no campo suíço. Da prefeitura, na mídia, saiu da imprensa também a mesma matéria. Pô, já puxou, saiu a foto deles, a criança, pô, saiu é no jornal. Então é muito válido ali e não chega e volta aquele assunto do voto. É uma propaganda gratuita como o Paulo falou ali. Ah, tem pago, não tem, tem os patrocínios tá ali. Saiu a matéria, saiu para cá o pai tá vendo, a mãe tá vendo, o avô, o avô tá vendo ali que a criança tá fazendo uma coisa legal, que estão oferecendo um serviço de qualidade para ele, né, também ali. Legal. O mais novinho da, da equipe. Bruninho. Então, Márcio, como o Paulo e o Eduardo falaram, a imprensa está sempre presente. Não sei se você recorda que você me entrevistou, né, num evento que teve passado. Não foi de Rio Negro, mas foi Mafia. Então, estavam presentes, presente, né, num evento esportivo. É, a minha opinião é que talvez, né, dependendo da imprensa, para ela estar tá presente nesses eventos tem que ter pessoas que gostem desse ramo para estar tá lá. Como é o o Márcio é apaixonado pelo esporte, todos sabemos. E voltando ao assunto, ao, no assunto né, que a gente estava debatendo, que era sobre os votos, que também de que tem que ter uma pessoa apaixonada pelo esporte dentro do legislativo, dentro da política, né? Que talvez é, viria mais verbas, seria mais é, incentivado. E hoje, né? Nós temos muitas poucas pessoas lá dentro e talvez por isso não temos uma gama maior é, sobre esse assunto. Mas, e voltando para a imprensa, com certeza, né, sempre presente nos nossos eventos. Como o Eduardo falou, hoje nós estamos numa geração que está na mídia, está né, no Facebook, está no Instagram. E, e é isso aí, é né, digital, é um voto né, que é uma propaganda, digo, de graça. E cada vez mais está é, crescendo essa área da tecnologia. Legal, só, Marcio. Só vamos não, vamos imprensa, falando da imprensa, não é o nosso caso aqui, eu só não sou muito fã de comentarista. <risos> ali já, com o Paulo, nós já falamos algumas vezes Com o Bruno também Sim, ali Dá pra citar algum nome? Ah, não, tem, no Brasil, no geral, principalmente conversa, é assim Vamos dizer assim, né Esse comentarista é mais em ou tem comentarista? Não, não, falando não, o nosso aqui ah, é também é aqui, Não, o nosso não tem aqui eu, que eu queria derrubar uns dois, porque eu não gosto muito Não, mas é de jogo, <risos> se o nosso ah, não vai, tem muito, não não né Então não, não, não adianta falar ali, né Falando fora, antes Não, porque o é tal muito bom, porque não sei o que A equipe é tal, o cara é muito bom, beleza Meia hora depois passou, não, porque ele não presta Porque não sei, foi você tinha uma opinião meia hora atrás Que o cara é bom, que o cara é legal Uma hora depois Ou seja, ter, terminou, pode ser qualquer partida Que seja, não, mas não sei o que Tipo, não é assim e a gente pega, só pegando esse gancho Eu queria falar que a gente não reconhece Às vezes o valor da outra equipe do outro, do outro que tá lá também Você volta, Se eu ganhei, o mérito foi meu Beleza, não foi demérito do outro Aí o contrário Se eu perdi, não, por. mas foi mal mesmo Mas tinha uma outra equipe que tava ali que foi bem. Tu conversou com o Bruno hoje, Brasil e Coreia. Deu 5 a 1 um pro Brasil. Ah, o Brasil já? Mas o Brasil já pegou um morto hoje. Se o Brasil perde, Pô, mas que porcaria o Brasil, né? Perdeu pra Coreia, não sei o que Fez 5, fez o serviço dele. Tipo, é umas coisas assim que eu falei, não sou muito fã ali, hum. assistia bastante, agora diminui um pouco lá. Não, não me desce muito ali, com as coisas já que a gente passa ali. E vejo Diferente. vocês que estão nos acompanhando. A gente falando de imprensa, o Bruno o o Paulo, o próprio Eduardo. E eu não sabia que o Brasil já tinha jogado. Achei que o Brasil já ia jogar Sim. Para ver com essa imprensa aqui. Então eu vou dar a minha opinião agora da imprensa Rio-Frense. A, a imprensa Rima Frense vai bem, muito obrigado. A gente volta. Até lá.